já não pode Oi, gente, boa tarde. Eu fiz uma armadilha para capturar pernilongo e muitas muitos, muitas pessoas escritas no canal e dos grupos aí de WhatsApp ficou com dúvida de como fazer as arma a armadilha de capturar pernilongo. Então eu estou aqui para ensinar vocês passo a passo como fazer essa armadilha para capturar pernilongo. É super simples, eu vou mostrar para você aqui o passo a passo. E eu é, falo para você, indico para você, é, não deixar, não, você que é criança, não peça seu pai para fazer, viu? Se você é de menor, não faça, você que é criança, porque eu vou utilizar faca e tesoura você pode cortar, e toma muito cuidado aí se for mexer com a faca e com a tesoura tá? então o que eu vou precisar? 2 é litros pet é, de 2 litros 2 dois litros, né? na verdade dois, de 2 dois litros esse de coca-cola ou de guaraná é, um com tampa e o outro sem tampa eu vou explicar o porquê então esse aqui que, que está com tampa o que, que você vai fazer? Você vai pegar, vai medir o meio dele, vai medir o meio dele, mais ou menos, calcular mais ou menos o meio dele, e vai fazer um furo com a faca ou com a tesoura. Você pode manter ele tampado assim, você pega uma faca de ponta e fura o meio. Furou o meio, você fez um rasgo desse tamanho, mais ou menos do tamanho do. Da boca dessa garrafa, que é para você enfiar a garrafa, aí o que acontece? Você vai fazer um furo um com a faca de mais ou menos 3 centímetros. Você vai enfiar a tesoura e vai cortar pra você colocar para você colocar a boca dessa garrafa, ok? Depois, o que você vai fazer? Você vai tirar essa parte aqui do fundo, que é para você enfiar dentro da boca da fossa. Aí, para você tirar, eu faço com a ponta da faca. Ou então, você pega uma faca moladinha, você pode cortar aqui também, igual aí Ó, fiz um corte e começo a cortar aqui com tesoura. Ó. Tiro todo o fundo. É super simples, gente. É super simples fazer essa armadilha para capturar a pernilongo. Vocês viram o vídeo que eu postei? Vocês viram o vídeo cheio de pernilongo. É a garrafinha. Aí, super simples. Aí o que, que você vai fazer? Você vai enfiar a boca aqui nesse furo que você fez. Aí, vendo? Aí o que, que você vai fazer agora? Para ficar mais vedado, para ficar vedado os mosquitos não, não escapar por aqui os penilongas, por aqui que vai ficar aqui, você vai vedar com um durex. Esse aqui é fino, porque eu não tenho um grosso aqui. E essa parte branca, o ideal é que você encape ela, mas captura, sem encapar, captura. Se for um litro um vidro verde, é melhor ainda. Porque aí, os mosquitos que você vai colocar dentro da, da caixa, Dentro do, do, do buraco da, da força que você tiver aí, se tiver um cano, não precisa você tampar, ok? Aí é simples, o que você vai fazer? Vou tirar aqui, você vai passar primeiro o durex aqui em cima, ó, umas duas vezes. Aí você vai fazer assim, ó, ó, ó. não sei se tá dando pra vocês verem, porque eu tô ó, ó, aí vocês vão vedar, ó, ok? Vão vedar pra o que? Pô, terminou não escapar. Vão vedar. Se você tiver aqueles durex maior, mais grosso, rapidão vocês vão vedar. Eu tô demorando aqui, ó, é porque o meu durex é fininho, é que eu utilizo aqui para outras coisas aqui aí eu não vou comprar o outro se eu tenho esse aqui né aí tá vendo que já ficou firminho gente o ideal vocês colocar já pode deixar essa armadilha lá o tempo todo eu vou no final da tarde quando vai começar a escurecer vocês podem ir lá e, e, e observar o tanto de pernilão que está de dentro das caixas das fossas, né? na verdade é fossa, o ralo que você tiver, um ralo aí, né? vocês vão ver o tanto sair, ó. você vê também tá vedado, gente é simples aqui, tá pronto, ó. tá pronto a sua armadilha para capturar pernilongo. e aqui você vai manter fechado, o que, que vai acontecer, você vai colocar dentro da fossa assim, eles vão... Sair da fossa por aqui por esse buraco, porque já procurar a luz, né? De noite eles sai para para morder a gente, né? Para sugar o nosso sangue. Aí eles vão entrar por aqui e vão ficar presos aqui. E não tem arra aqui. Eles não voltam para baixo porque é o instinto deles sair, né? Para voar, para ir é, procurar um hospedeiro para puxar o sangue. Então eles vão ficar aqui em cima aqui e não vai descer para baixo. Aí aqui dentro, que não vai ter ar, eles vão morrer, tá ok? Então tá essa aqui, ó, simples armadilha, simples com 2 litros de pet, ah? Tá? 2 litros de pet, essa aqui é a armadilha. Eu vou mostrar pra vocês agora como você coloca na fossa, tá bom? Vou lá na, vou lá na fossa colocar pra vocês verem. Gente, tá de tarde aqui. Olha, tá vendo? Eu capei, porque esse vidro aqui, meu, aqui era branco, e esse aqui é verde. Então, tá dando contraste. Eu deveria ter colocado esse verde aqui embaixo, entendeu? É, mas o é que acontece? Olha pra você ver. É, eu fiz essa armadilha aqui, ó. Acabei de fazer pra vocês, hein? E eu vou colocar aqui pra vocês verem como que colocarem. Aí, tem alguns pernilongos ainda mortos, mas por causa do sol, matou os tudo. tá vendo? O sol matou eles. Ó, tem alguns vivos, ó ó, eu vou retirar esse e vou colocar o outro, tá vendo gente? Essa fossa aqui não, eu não coloquei cano. Tem, se você quiser colocar um cano de 100 igual aquela fossa ali do meu vizinho. A fossa do meu vizinho aqui, ó, tem um tem um joelho. Aí você vai tirar esse joelho, tá? Porque você tirar o joelho? Porque o ideal é que essa armadilha fique em pé. Eu vou colocar, fazer a colocação, vou colocar aqui a armadilha para vocês verem. É simples, tá vendo? O buraco da, daqui, da minha manilha, é, já é praticamente o tamanho do, do litro pet. Ah, tá? da largura do litro, litro pet. Aí, ó. É simples colocar, ó. Se espreme um pouquinho. Aí, gente. Bom, aí. Olha para você, que fica. Ó, Simples. Ó, ó E não sai, tá vendo? Fica fixo Olha aí Ó, pronto Tá colocada aí a armadilha pra pernilongo Olha o tanto, gente Olha, vou... não sei se tá dando pra vocês verem Olha o tanto Eu tô virando de cabeça pra baixo aqui pra vocês verem Olha o tanto de pernilongo que morreu Que eu matei Capturando por aqui, ó Tá vendo? Eles entram e não saem mais Aí Tá vendo? Essa armadilha eu fiz aqui para postar para vocês. Eu vou dar ela de presente com um colega meu. Tá bom, vou dar um presente com um colega meu. isso aí, gente. Olha o que acontece, curte aí esse vídeo, compartilha, porque às vezes a gente fica preocupado só com a coronavírus. Mas o nosso tem e nós temos outro inimigo que também que é o mosquito da dengue, né? Eu não sabia que eles procriavam em água suja. Então compartilha esse vídeo aí para gente ajudar muitas pessoas, né? Até combater aí a dengue, né? A dengue, que da dengue, tá? Então é isso aí, gente. Curte e compartilha esse vídeo aí. Gente, quero que vocês ver isso aqui, ó. Terceiro dia que eu coloquei a armadilha pernilongo, olha. O tanto de pernilongo, chega tá preta a vasilha. Olha para vocês verem se não dá certo, ó. Terceiro dia, gente, gente. Olha o tanto de pene, e longa. O que, que eu fiz? É que o vidro aqui era branco. Eu fui e tampei para ficar escuro. Pra isso achar só aquela entrada ali, ó. Tá vendo? Quando dá... É no final da tarde. É que eles saem. No final da tarde ele sai. eles entram... Eles entram por ali e não conseguem descer mais. Entendeu? Porque...